Naquele tempo, Jesus apareceu aos onze e disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficaram curados. E assim, o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Estamos a celebrar o Domingo da Ascensão do Senhor. É como se Jesus dissesse, Bom, eu deixo-vos agora aqui um trabalho, vou lá acima, retiro-me, mas volto. Não da mesma forma, com este corpo, mas de uma outra forma, com o Espírito Santo. Ora, estamos a celebrar esta solenidade da ascensão. Há em Jerusalém uma igreja onde uh, os cristãos representaram esta ascensão, digamos assim, com uma igreja, uh, com uma cúpula aberta, precisamente para significar esta subida de Jesus ao céu. Ora, mas não é isto que se trata exatamente. Então o que é que Jesus, o que é que nós estamos a celebrar nesta solenidade, o que é que Jesus nos quer dizer com este Evangelho de hoje? Em primeiro lugar, deixa uma missão aos discípulos. Ide por todo o mundo. Repara, Jesus não faz a coisa por menos. Não diz, vai só aqui num raio de 4, 5, 6 quadrados. Não, ide por todo o mundo. Deixa aos discípulos esta tarefa de espalhar o Evangelho por toda a parte. Que tarefa tão ambiciosa. E tu, estás disposto a entrar neste, nesta missão? O que é que tu achas que Jesus quer de ti? Qual é o teu lugar aqui? O segundo aspecto importante deste Evangelho é este. Jesus não deixa a tarefa da evangelização àqueles que eram uns profissionais uh, do assunto, que sabiam tudo sobre a religião, que não tinham medo, que tinham toda a confiança. Não, ele conhecia os onze. Ele sabia uh, as suas fragilidades, sabia os seus problemas, sabia aquilo que eles uh, podiam ou não podiam fazer. Como a ti hoje. Jesus, quando diz, ide por todo o mundo, tu vai, vai em missão, vai evangelizar, não te pede aquilo mais do que aquilo que tu não podes dar. Estás disposto a isto? A falar a Jesus de al a alguém? Estás disposto a dar a tua vida? O que é que tu achas que o Senhor quer de ti? Se calhar pode ser para tu seres um missionário, longe, em África, na Ásia, em tantos sítios onde não se conhece o Evangelho, ou então à tua porta, na tua escola, na tua família, no teu prédio, até onde tu estás disposto a ir. Bom Domingo da Ascensão.